É, é. E aí, seres? bem? Eu estou excelente, e você? Eu também estou muito bem. Que bom. Seu bem-estar é a minha alegria. Posso, então? Sinta-se alegre. É, quanto mais você bem, menos você enche o saco. Totalmente, não posso fazer mais bem, então. Não é? Não. Na verdade? É verdade, é um princípio. Pois é é, um sábio. é um, um, um fundamental de Pessoas que não estão bem enchem o saco. <risos> estou mentindo? mentindo? Não estou mentindo, são fatos. Pessoa chatinha, emocionalmente abalada. Que não... Pessoa que não está bem e é imatura, enche o saco, vamos dizer assim, né? é é a pessoa que não está bem a é imatura é porque quem não está bem e tem a maturidade de querer ficar bem e aceitar um caminho para poder melhorar um pouquinho já pelo menos há um certo movimento né é, então, você está presumindo que a pessoa que é madura quer ficar bem também eu estou assumindo que para mim está na definição de maturidade né querer ficar bem não sei tá bem. nem sempre nem sempre há é uma opção mas uma pessoa Penso pode ser madura eu... e gostar de estar mal, isso já seria um certo masoquismo, né? É, depende da definição de bem, é muito uma questão cultural, né? Ah, é. Tava uma definindo questão de bem... individualidade, psique, psiquismo. É uma coisa complexa dizer o bem, né? Ah, eu estava pensando isso... bem, sereno, estável, sabe? Com eu entendo, então. mas mesmo assim é complexo. É, é. Então não sei, claro que não sei. Às vezes, o que é sereno de alguém pode ser o apático de outro. Ah, você é apático, você tem apatia diante das situações e das pessoas. Ah, você não, não tem empatia, né? você não, não percebe de maneira... Ah, a minha. Você não percebe a minha maneira o que é empatia, o bom bem-estar... Então é, é complexo. Mas, mas eu entendi mas... o que você disse. Mas, no caso desse ser, digamos assim, tá bem, não está <risos> tá, mas tá bem. Não, não mas, sei. tá bem. Está bem para ele. Aí eu teríamos que perguntar, você está bem? Aí eu seria ia dizer, eu vou explicar para ele como é estar bem para mim ou não, vou responder, né? Vou responder só para ele ficar satisfeito. Eu faço muito isso. Vou responder só para ficar, ficar satisfeito e não encher mais os meus pacovar. <risos> <risos> é, é uma das maneiras, dar satisfação para não encher os pacovar é uma das maneiras de estar bem, é, para mim. <risos> e aí, você está bem, dona Guimarães? Eu estou bem, Tranca. Na, na minha definição do que é estar bem, eu estou bem... Exato. Pensando. E a sua definição do que é maturidade, o que também é totalmente válido. É, na minha definição do que é maturidade, etc. Estou aqui, vivendo, amando e aprendendo. Excelente, excelente. É, é, é, é um, ato, um ato de excelência. É um ato de excelência. É um ato de plena... pleno egoísmo. Para muitos, pleno egoísmo seria ruim, né? Mas não é. É, é o ato de estar pleno. E, e estar pleno é ser egoísta. Isso é um, uma coisa muito evidente. E é estranho as pessoas acharem isso estranho. <risos> então. Deixa eu ver aqui. E aí, dona Dani? Está estranha hoje? Estranho, né? o tranque. Eu estou começando a entender que estranho é bom, viu, o Estranho é bom? É. Estranho para outras pessoas que não estão bem, é, talvez seja bom. Sim. É uma possibilidade. É, é, porque você é sempre é, amigável, conhece você, a gente te conhece e ao mesmo tempo a gente não te conhece. Sim. E nem você se conhece. E estar tá ciente que você não se conhece o tempo todo é quase que um fundamento para ter uma sistemática saudável. O tempo todo vocês falam, ah, eu não me conheço totalmente... Mas é o contrário disso. Há uma presunção de que vocês se conhecem completamente. E a postura inicial, eu me conheço. Sendo que a postura inicial seria: eu me sinto. E eu me conheço, eu me conheço parte, eu conheço parte do que eu estou conhecendo, estou aí. E aí vem o medo, porque aí o que é que eu não conheço? Será que o que eu não conheço não é bom? Porque okay, aí é totalmente lógico, sendo que tudo que está estável e você está funcionando não é ruim. Por exemplo, imagina que você descobre uma coisa ruim do seu passado. Pode ser de outra vida, para ficar mais leve. Pode ser, beleza? Vamos supor que você... <risos> Ou não, não né? <risos> Ou não, não, mas vamos supor que é de outra vida. Você descobre uma parada ruim, tem uma lembrança aí. Uhum. Teve alguma lembrança, supostamente falando? Não, não. Graças a Deus, os meus mecanismos de, de trava são muito bons, Tranca. Ah, é, que bom então, que a sua é, trava nada, é boa. Nada lá de trás, queria não. Então, aí a questão é que você... Vamos supor que você descobre a paradinha. Uhum. Aí, você descobriu algo sobre você. Antes de você descobrir que estava sofrendo? Não. Antes de você descobrir que você estava com dor? Não. A, a, o fato do passado é uma condição atemporal. Isso é, é, é natural. A dor vem quando você, de algum modo, temporiza aquilo. Você traz para o seu presente e você incorpora a dor, é um papel, um papel, você fala, nesse cenário eu me sentiria assim, você traz o cenário para a sua realidade e de fato se sente assim, e é louco porque a incorporação é muito real, tão real quanto os sentimentos que você tem da realidade presente, e não há nenhuma distinção da realidade que você trouxe do passado para a realidade presente, ou para o um acúmulo de padrões e funções e aspectos e experiências que geram situações de estresse, onde você não sabe determinar quais fatores foram acumulados, você só tem os efeitos acumulados, trazendo condicionamentos para suas interpretações presentes. Sabe aquele brinquedo que você chama samba no, no, no brinquedo dos parquinhos de não diversão? Porque aquilo não é diversão. Você sobe lá e fica balançando, você fica sentado nas laterais. Sim. Sim. Uhum. A memória e o psiquismo é quase aquilo. Você, <risos> você levanta alguém aí, aí levanta a memória, e fica lá balançando, que não é louca, não é isso? A questão é que pode ser fácil, pode ser diferente. É só não entrar no bichinho. Sim. Faz o carrinho de bate-bate que -bate, cria a fichinha, o agulha. Sim. Deste modo, você tem o modelo de operação, o modelo de aplicação. Você operacionaliza sem consciência aquele aspecto do passado. fazendo com que aquilo se torne realidade no seu presente, assim como as outras realidades das quais você delegou a confiabilidade daquilo ser real ou não. E você também aprendeu a dizer que o seu passado e os traumas são reais. Quando, na verdade, ele de fato, eles de fato são verdade, mas são memórias. Uhum. É a estrutura memorial, ela está no todo. Porque ela é lembrada. Ela é sustentada por você. E quando traz à tona, você traz uma coisa atemporal, nesse caso do passado, ao presente. E essa temporalização depende das suas referências do presente. E se as suas referências não são maduras o suficiente, você entra em um, uma realidade alternativa. Porque toda a realidade, a realidade é plenitude. A única realidade é plenitude. Todas as outras realidades não plenitudes são realidades alternativas. Que não tem nenhum problema viver uma realidade alternativa. A questão é, como bem disse eu e a Luemara antes, é bom para você? Por isso que é muito louco. Por isso que eu cheguei indagando e questionando o que é bom. Porque o universo faz a mesma pergunta. E aí, o que é bom? Entende, minha menina? Sim. Pequena criança. Sim, e vendo você né, falar tudo isso, tanto desde a nossa última conversa, eu comecei a observar né, as coisas que eu estava acessando e Muitas delas eu percebi que eu estava me sentindo obrigada, né? Me obrigando a, a ter que doer, sabe? Como se isso fosse um padrão. É, é como se se não doer, você estaria atraindo todos que já sofreram com isso. Exatamente, exatamente. É, exatamente. É você vivendo o curso. E o é. curso dá curso na sua essência, nas suas memórias esses cursos são dão curso a todas as energias que vocês nutrem. Eita nós, hein? É isso, para mim foi fundamental para redimensionar o que que realmente estava doendo, tá? Eu comecei a perceber que aquilo que estava doendo não era eu, não era era outra coisa que eu não queria mais. É, o que é. tava doendo deu um nome para isso, tá? Se você quiser anotar, vocês aí quiserem anotar, chama perfil social. Todo mundo tem um perfil social. O perfil social é o quanto de fato o humano aí dentro de você, que você representa, está evoluído socialmente falando. Quando a gente fala da sociedade, a gente fala do humano coletivo, a alma humana, ela sofre. Ela traz tudo para a realidade. Se a alma humana fosse alguém, seria entupida de remédios. Isso não é engraçado, mas eu tenho que rir para dar uma quebrada. Então, você está tratando o seu perfil social e com isso você está tratando o humano dentro de você. Você está se tornando um humano saudável. Um humano que olha para as suas experiências e olha para você e te saúda, te agradece. Uhum. Não é interessante? É lindo, e, e nessa semana mesmo que não eu... Não é lindo, é, é precário, né? A coisa é horrível. Não, não é lindo. lindo de entender. É narrativa, é narrativa <risos> e até que é linda, né? Bem elaborada, né? apresentada. Mas a coisa é feia pra cacete, é doentia. Sim. É, pois é. Se compreender isso é libertador, viu, tran? Te deixa satisfeito? Muito. Que bom. Só que a questão é, isso te liberta, mas isso, e o que isso acessa? Sim. Entende a dinâmica? Uhum. Isso é um estágio. Você está subindo uma escada. Isso te liberta, mas isso vai acessar outras coisas. E como é que você vai lidar com as outras coisas que isso vai acessar? Da mesma forma, parando, analisando e raciocinando. Entende? Sim. O raciocínio. Eu raciocino. Para o raciocinar, você usa o seu, a sua consciência plenamente. Para raciocinar, você tem que parar e estar no presente. Para raciocinar, você precisa fazer da sua realidade realista. E você precisa descrever a realidade por meio nessa estrutura realista, através de um realismo, e associar sua identidade e sua personalidade a esse raciocínio. E tudo isso utiliza seus padrões de percepção, seus padrões de verdade seus padrões de execução, seus padrões de função e toda a sua expressão essencial e psíquica. Uhum. Então eu vou deixar um exercício com vocês. O raciocínio da percepção social, o raciocínio da função social, o raciocínio da ação social. Existe um código de conduta subjetivo e indireto, presente e constituído por meio da epigenética em cada um de vocês. E esse código de conduta pode ser alterado, funcionalizado, restabelecido, condicionado, favorecido, problematizado. Esse é um código de conduta real. verdadeiro. Sincero. Porque para você sentir dor, a dor é sincera. Não existe dor de mentiras, já percebeu? Sim. E o caminho da dor não é errado. A questão é que a dor é um caminho e funciona muito mais como um estimulante. Por isso que a dor é vista por alguns psicólogos patas, né? Como motivação. <risos> não, a dor não é motivação. A dor é um tipo de estimulante. Ah, mas ela desestimula, ela me segura, ela me reprime. Ok, mas estimular a não ação é um estímulo também, não é verdade, dona Dani? Sim. O estímulo negativo também é um estímulo. É a mesma, a mesma, a mesmo princípio filosófico que justifica a ação coerciva policial, né? Estabelecer a segurança através da falta de segurança é um princípio filosófico justificado pelo meio que se mostra e se justifica em si só, em si mesmo, né? Uhum. Dada a função, expressão e característica do ofício. E isso pode ser empregado para você também. Como? Qual é o seu ofício, ser humano? E graças a Deus. E ela se emociona de novo. Eu estou muito bom nisso hoje. <risos> Pois é Mas me parece na sua fala Que então tem um ponto Tem uma, uma constante que é, é O indivíduo ser estimulado Sempre, o tempo todo O ambiente estimula o indivíduo de diversas formas O tempo todo isso De maneira eu... direta, indireta Subjetiva em várias camadas E eu poderia entender isso como Um princípio essencial de de se interagir em um ambiente comum, porque... Não é essencial, é, é a interação inata. Uhum. Você estimula e é estimulada o tempo todo sobre inúmeros padrões, parâmetros, funções. E o que determina a sua sanidade é as virtudes que são os caminhos neurais da sua estrutura psíquica. E quanto mais organização psíquica você tem, maior a seleção natural dos estímulos. Por exemplo, hoje você fez alguma coisa pela manhã? Sim. Você matou alguém? Um. Não. Não? Um. Que bom. Mas o estímulo para matar alguém estava lá. Você só não era suscetível. Uhum. E pensar desse jeito é bem louco, né? Sim. O estímulo para você se manifestar e agir estava lá. O estímulo para você ser também estava lá. O estímulo para você ficar triste, depressiva, se matar, suicídio também estava lá. Todos os estímulos estão lá. E todos os estímulos que todas as pessoas que já viveram nesse planeta estão aí, disponíveis, nos campos. A qual deles você é suscetível? Como filtrar tudo isso, se você não conhece você mesma? Brincando ao conceito anterior. Não é difícil. Condicionando a sua percepção a uma percepção e função virtuosa. E de maneira virtuosa, você consegue constituir seus padrões do subconsciente. Compreende? Mas o que seria padrão virtuoso? Porque me parece virtude um leque tão, tão um espectro tão amplo. Tranquilo. E é muito amplo. Porém, é bem fundamentado, constituído. É maravilhoso. São então, virtudes constitucionais, então a sua essência sabe de todas. A questão é: eu quero viver de maneira virtuosa, as virtudes serão o norte. A virtude é o código de programação para o universo virtual. Compreende? É, Para mim ainda fica, eu, eu, eu me pergunto assim, qual que é a arquitetura da virtude? Arquitetura no ah, sentido, porque como ela tem um espectro muito grande, como eu consigo saber se isso é uma virtude? Você está se sentindo bem? Sim. Está no perfil pleno? Sim. Está sendo virtuosa agora. E você vai descobrir várias virtudes. E se elas são novas, você vai ensinar e você vai ser a progenitora de virtudes, assim como outros filósofos já foram no passado. Os conhecidos e os não conhecidos. A arquitetura das virtudes, talvez daqui uns umas 60 vidas, sim. estudando todo dia. <risos> a questão é a sua posição, entende? Porque antes a sua posição era uma posição passiva, não era? Sim. Você até mudou hoje, achei bonitinho. Achei tão bonitinho que você falar, eu quero, né? você estava falando antes é possível, eu vou ver. Não, eu quero, eu vejo. Já é uma postura totalmente diferente. Agora, além do eu vejo, eu quero, é eu sinto de maneira virtuosa. Eu não sei o que é. Mas para você começar a saber, você vai começar a sua jornada das virtudes, das descobertas, não é? E você vai colecionando virtude e a virtude. Uma a uma. É tipo Pokémon, só que você não escraviza ninguém, entendeu? É tipo habilidades, mas são inatas. Aquele, aquele esqueminha, eu não sei o nome que vocês deram, mas é aqueles, né, parece que são níveis, que vem instinto, sentido, vem virtudes. Aquilo são os filtros. Filtros, né. Me parece um bom ponto de partida para mim, me orientar dessa forma. não todos, espírito. né? Uhum. É agora aquele, aquele mapa que esse esquema me, me, me parece bem funcional agora, aplicável. Agora sim, porque você está melhor. Uhum. Tudo é interligado. Tudo que a gente ensina é interligado. Ah, isso não tem dúvida, Tranca. Eu estava com... conversando um dia com a Lê, minha irmã, até comentando com ela do, do atendimento que eu tive com você. Eu falei com ela assim: ó, tem hora que eu... ou eu não entendo eu não aceito, mas tem alguma coisa por trás dessa fala que eu ainda não entendi, então <risos> deixa a coisa se assentar e em algum momento ela vai se esclarecer. É porque eu não Mas falo só com a sua consciência sei. Nenhuma de vocês Nós falamos Além da sua essência Nós falamos com a sua verdade É por isso que é difícil aceitar Para mim também é difícil olhar para vocês e saber e respeitar o tempo de vocês. Mas eu sou mais poderoso, então eu consigo. Sim. Não é difícil você olhar para alguém e ver que a pessoa está fazendo coisinhas, e ver que a possibilidade dela se fuder é grande... E você se sente com as mãos atadas, que não há o que você possa fazer ali, além de ensinar se tiver abertura, mas não há abertura. Sim. Então não há o que possa ser feito, entende? Uhum. Não há. Não existe. Existe apenas a ação. E a não-ação? Existe a verdade como habilidade de ver de cada um, aonde cada um expressa a sua verdade e se acredita em uma verdade absoluta, acredita que a verdade dele é absoluta? E assim vivemos. Pois é. Pois é. Então é esse pensamento dinâmico, esse raciocínio, o exercício do raciocínio consciente vai ajudar e muito vocês a interpretarem e agirem de maneira coerente e sem arrependimentos em relação a as experiências onde vocês podem pedir um tempo, parar e analisar. As outras experiências... Foda-se, eu estou brincando. As outras experiências mais impulsivas se tornaram cada vez mais acessíveis e se tornaram cada vez mais pontos ou pulsos de raciocínio. Pulsos virtuosos e não impulsos baseados em contextos sociais em grupos ou em condição da espécime ou do humano que está aí dentro de você, que é você e que, de maneira simbiótica, representa a sua verdade e os seus valores. Que bonitinho, que onda maravilhosa. Imagina, se todo mundo tivesse acesso a isso, não seria fantástico? Ah, seria maravilhoso. É, eu concordo, mas quem quer? É verdade. Quem quer abrir mão da ilusão, de assumir que é fonte do seu sofrimento, assumir que é fonte da sua dor, e assumir que ser fonte da sua dor e do seu sofrimento é um ato de honra. É um ato de coragem, de caráter. É um ato de fidelidade ao humano. Só que esse humano não existe. E essa decepção é uma das maiores dores que a maturidade causa um indivíduo. A decepção da visão e da percepção humana constituída pelo grupo, pela cultura, e é destituída por você como indivíduo de autoria, com autoria e com autoridade para dizer não, esse humano não é humano que eu confio, que eu gosto e que eu desejo, não só para mim, mas para todos. E assim, vocês destituem o humano corrupto, corrompido, a ilusão dissociativa por um humano virtual, que vive em você e vive em todos, mas está preso. É isso aí, gente. Não. Nem tem dúvida, né? Você nem ficou com dúvida depois de uma palestra tão maravilhosa como essa. Mas vai crescer, viu, gente? Com calma, vai crescer. Aí mais gente vai ter acesso. Aí vai ter show de pelanca pra caralho. <risos> é, pois é. Ah, o alguma dúvida? Né? Oi? É um trato. Maravilhoso. Não adquira. Não adquira, não adquira. Pá, seres, vejo nos glúteos, hoje os glúteos estão gordos, hoje os glúteos estão limpinhos, gordos não, poxa vida, falar no grupo de seres, fêmeas, que os glúteos estão gordos, é mais ofensivo que sujo, né? Não, não? Pá, é seres, paz. a prosperidade trancada. Pá. Um Ai, é, viu?